Ele só vai começar a entregar depois que tiver mil pessoas, tá galera? Se tiver abaixo de mil, às vezes o Facebook ele entrega, mas não necessariamente ele tem que entregar. A gente sabe que 100% que ele vai começar a entregar quando tiver mil pessoas. Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar... Um pouquinho mais a respeito de criação de público tá galera a gente vai falar um pouquinho de criar pessoas que visualizaram nossa página pessoas que visualizaram a página final pessoas que visualizaram o nosso vídeo pessoas que clicaram no nosso anúncio pessoas que chegaram até o final do nosso funil. então a gente vai falar sobre público tá galera acredito que essa é a última aula aí é a criação dos públicos é, é uma das das aulas a Acho que a segunda aula mais importante que a gente tem no Facebook Ads é a criação do público, tá, galera? ela que vai determinar a nossa o nosso futuro ali no mercado porque criando um público você gera uma receita muito grande você pode fazer público semelhante público para pegar os mesmo público para estar fazendo remarketing então assim uma das principais chaves que a gente tem no mercado é isso a gente poder reutilizar o mesmo público poder criar um público semelhante onde a gente consegue fazer diversas estratégias ali para a gente estar conseguindo vender tá galera então ao meu ponto de vista, essa é, a, essa é a segunda aula mais importante. A primeira é a gente sobe e entende a campanha do Facebook. A segunda aula, eu, ao meu ponto de vista, essa é a mais importante. A segunda mais importante é você começar a criar seus públicos totalmente diferente, ali, semelhante onde você pode usar diversas estratégias bacanas aqui no Facebook. Então eu vou explicar para vocês como que vocês vão criar alguns tipos de público, depois vocês podem brincar nessa ferramenta que é sensacional, o Facebook Ads, tá bom, galera? Então ó, você entrou no seu gerenciador de, gerenciador de anúncio, aqui, né? Aqui tem as campanhas, a, os conjuntos de anúncio, anúncio, aqui do lado esquerdo é, vai ter esses quadradinhos, você vai... Dá um clique nele e vai achar um ícone chamado público, tá galera? Aqui ó, públicos, você vai dar um, um clique neles. Perfeito galera, clicou aqui no criação de público, você vai chegar nessa parte, tá galera? A gente vai chegar nessa parte aqui, onde a gente tem três, três ícones aqui ó. Criar um público personalizado, um público semelhante e criar um público salvo. A gente vai falar nesse, o público personalizado e o semelhante. Qual que é a diferença dos dois? O personalizado são aquelas pessoas que a gente pode fazer o remarketing. Pessoas que já visualizaram o seu anúncio, pessoas que já viram o seu vídeo, pessoas que já chegaram até o Enchei um Checkout. São, são pessoas que a gente já teve alguma interação nossa com eles, tá? E o público semelhante, a gente pega uma base de dados e fala assim pro Facebook... Facebook, ó, Facebook, ó, eu tenho essas mil pessoas, eu quero que você encontre mais mil pessoas dentro da sua plataforma. Tem como você fazer isso pra mim? Tô, essas mil pessoas. Aí ele vai pegar, vai começar a analisar e vai te entregar um público semelhante. Aí ele, dependendo da porcentagem, ele vai falar, ó, é, achamos um milhão de pessoas parecidas com, essa, é, com essas mil. Então a gente consegue criar diversos públicos ali. Onde a gente consegue fazer diversas estratégias que não expliquei para vocês. É os público mais interessante que a gente tem ali. É o começo de funil, meio de funil e final de funil, né? Começo de funil são aquelas pessoas que visualizaram nossa página pela primeira vez. Nossa página é o nosso anúncio. Se interagiu com o nosso anúncio, mas não viu nossa página ainda. Meio de funil, são aquelas pessoas que se interessaram um pouquinho a mais pelo nosso anúncio, pela nossa, pela nossa estratégia que a gente está utilizando ali. Aí a pessoa se interagiu um pouquinho mais e teve a intenção de clicar. Final de funil, são aquelas pessoas que chegaram a comprar ou chegaram até a página de oferta, até onde ela coloca os dados ali, tá, galera? Então, a gente tem começo de funil, meio de funil e final de funil, tá? A gente vai criar alguns públicos aqui, eu vou falar para vocês os dois, os dois públicos mais interessantes que a gente tem, que a gente pode trabalhar ali, tá, galera? Então, vamos lá, a gente vai criar, pelo menos, primeiro um público... É personalizado, né? Aí aqui a gente, que nem eu expliquei para vocês A gente consegue fazer diversas maneiras aqui O nosso público, ó No site, lista de clientes, atividade offline é, atividades por aplicativo, vídeo aqui no vídeo, né? Normalmente a pessoa faz um vídeo view e depois cria um público aqui dessas pessoas Conta do Instagram, tem diversas maneiras, aqui ó, página do, do Facebook, né? Compras, então o que, que a gente vai fazer? De site, tá galera? para o, no, o nosso intuito aqui é criar um público personalizado daquelas pessoas que visualizaram a nossa página Porque a nossa estratégia é o quê? Remarket, tá? Aí tá aqui tudo aqui, ó, de 30 dias Nome do público Page Viel. 7 dias. Aqui, a gente tem que trocar aqui, tá, galera? Page View, ó. Evento, ó. Nosso pixel tá marcado, está ativo. Evento, a gente quer o Page View. São pessoas que visualizaram nossa página. 7 dias que a gente colocou aqui. Eu tô colocando aqui, ó. Retenção: 7 dias. Apenas 7 dias que a gente vai pegar, tá, galera? O nome do nosso público, page view: 7 dias. Ele vai criar aqui, ó. Nosso primeiro público já criou aqui, tá, galera? Page view: 7 dias. Agora a gente vai criar o de 14 e o de 30, tá? Aí vem a estratégia de você tá subindo remate para essas pessoas. Para as pessoas que visualizaram sua página durante 7 dias, são aquelas pessoas que estão mais quentes. Ela lembra um pouquinho, ela lembra bastante de vocês. Você sobe uma campanha de Remarket, ela vai lembrar. Assim que vê a campanha, ela vai lembrar. Agora, de 14 e 30, são pessoas que estão um pouquinho mais esquecidas do seu produto. Você vai usar esse Remarket para relembrar ela do produto que ela viu, que ela se interessou pela campanha que ela viu. Então, assim, essa daqui é a da Page View. Então, eu vou marcar aqui para vocês. A gente vai criar outro público, tá, galera? Personalizado. Agora, a gente vai o Aí, eu vou colocar aqui, ó, IC, 7 dias também. Aí a gente vem aqui e coloca sete dias. Eu não quero um público semelhante. Depois eu vou explicar um pouquinho mais como que é um público semelhante. Eu só quero é, o IC mesmo, tá, galera? Então, aqui. A gente criou um público de page view e de initiate checkout. Esse é os dois públicos mais interessantes que a gente tem para fazer remarketing, tá? Aí tem os públicos semelhantes. De purchase, de Initiate checkout, que aí serve pra gente fazer outras campanhas de conversão. Não, eu não utilizo muito remarket para esses públicos, tá, galera? Para esses públicos de semelhante, eu sempre utilizo campanhas novas. Depois que eu já testei e validei ali, eu uso público semelhante. Agora, para remarket, eu só utilizo esses dois públicos, tá, galera? Initiate checkout, page view. A gente vai fazer o de 7 e o de 14. Eu só não vou fazer aqui para É, o de, de 14 e o de 30. Eu não vou fazer aqui com vocês, porque senão vai demorar muito, Tá, galera?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 100% que ele vai começar a entregar quando tiver mil pessoas. Se tiver abaixo disso, pode ser que entregue, pode ser que não. Eu já tive campanhas que começou a entregar com 200 pessoas e só tive campanha que começou a entregar depois de mil pessoas. Então, assim, o Facebook ele é meio instável nisso. Mas eu aconselho, se sua campanha não está entregando, pode ver que ela está de, abaixo de mil pessoas. Então, eu aconselho que vocês é, aguardem até chegar a mil pessoas e depois vocês verificam se realmente está tá tá entregando. Normalmente acontece isso quando você sobe uma campanha de, de vídeo view e vai fazer um remarket para essas pessoas ou vai pegar um público semelhante, ele não começa a entregar porque ele não conseguiu calcular aquelas mil pessoas, que nem você faz um, um público semelhante de vídeo view. Normalmente ele vai começar a fazer um público perfeito depois que ele tem mil pessoas que visualizaram aquele vídeo. Vamos supor que você coloque ali, pessoas que visualizaram meu vídeo por 50% do vídeo. Então, assim que tiver mil pessoas, ele começa a fazer um público semelhante daquelas Aí depois ela começa a entregar Normalmente, se tiver abaixo disso, ele não entrega Muita gente fica preocupada por causa disso Que o remarketing não entrega, por quê? Porque não tem mil pessoas para o Facebook começar a entregar, tá galera? Então essa é uma, uma coisa que muita gente fica preocupada Que a minha campanha de remarketing ela não entrega Por quê? Tá abaixo de mil pessoas Certo galera? Então a gente fez os dois públicos De Page View e de initiate Checkout Esses dois públicos é o mais ideal para a gente fazer um remarketing, tá? Aí tem um público semelhante de Purchase, público semelhante de Initial Checkout, Page View. Eu só utilizo de Purchase, tá, galera? São pessoas semelhantes àquelas que compraram o meu produto. Eu só utilizo essa nas minhas campanhas de público semelhante, tá, galera? Eu já fiz o teste diversas vezes com vários públicos, vários públicos, e para mim o mais ideal foi o Purchase. Os outros eu não tive um resultado tão esperado, pois eu utilizei esses públicos e realmente não tive um, um resultado tão esperado ali que eu gostaria de ter. Então, o Porsche foi o melhor, o ideal ali, onde eu tive umas vendas consecutivas durante vários dias que eu gostei bastante. Então, a partir dessa análise, eu só faço público semelhante de Pode ser que futuramente eu teste outros produtos que eu faça é, público semelhante de outras maneiras, tá? De outros públicos. Basicamente é isso para você fazer remarketing, para você fazer público. Aqui tem vários, várias ferramentas para você estar tá fazendo. Aqui tem vários recursos para você estar fazendo público de diversas maneiras, tá, galera? Aqui, ó, clicou aqui, ó. Aqui você faz é, a roda, ó, vídeo view, site que nem eu mostrei para vocês agora, eventos. Tem evento e você pode fazer pessoas que clicaram no seu anúncio. Não precisa nem chegar na página de venda, você consegue fazer um público semelhante, você consegue pegar até todo mundo que clicou no seu anúncio e não chegou na sua página de venda, é o botão de ação ali. Então você consegue fazer remarketing para essas pessoas que clicaram no seu anúncio, mesmo não vendo sua, sua página de venda, tá galera? Então aqui galera, essa é a última aula que a gente está aqui, é um cursinho bem breve e bem básico para você estar, pelo menos, anunciando no Facebook. A aula de escala, eu vou deixar o vídeo do Receita de Bolo e o Receita de Bolo 2.0. O Receita de Bolo normal, a gente consegue fazer escala com ele também, tá, galera? Basta você começar a duplicar o mesmo criativo ali para estar tá fazendo escala daquela maneira. E a gente consegue utilizar o Receita de Bolo 2.0 também, onde eu ensino a fazer quase a mesma coisa, só que a gente vai utilizar a nível CBO, o orçamento, em vez de ser a nível de campanha, a nível de conjunto como o receita de bolo a gente sobe a nível orçamento a nível de campanha tá galera a única diferença é isso daí que a gente pode alterar o valor eu vou deixar o card aqui no final dos dois vídeos receita de bolo 2.0 e o receita normal mas então é isso galera é o cursinho aí que a gente breve fez no Facebook né a última aula hoje aí se vocês curtiram o conteúdo não esqueça daquele joinha se você não é inscrito aqui no canal não se inscreva espero ter ajudado e até o próximo vídeo hein